nós da Equilibre estamos lançando um novo produto que se chama anti-idade. É uma sinergia composta por manteiga virgem de cupuaçu, óleo virgem de maracujá e laranja. Por que anti-idade? O cupuaçu, que é o ingrediente principal, é do mesmo gênero e família do cacau, que é a substância mais antioxidante que tem no planeta. Portanto, o cupuaçu acompanha cacau nesse sentido. Além disso, ele é extremamente hidratante. Além disso, ele tem o pH ótimo da pele. Isso significa que ele evita a produção de radicais livres. Além disso, as pessoas na Amazônia que trabalham com o cupuaçu, elas têm manchas na mão, porque ele tem a tendência de clarear o rosto, dando mais jovialidade na pele. O maracujá... Ele ajuda na elasticidade na pele, deixando também mais jovialidade. A laranja, ela produz alegria, porque no momento que você cheira a laranja, ela vai para o sistema nervoso central, o sistema límbico, que é o sistema que controla as emoções. Ela traz alegria, a alegria produz serotonina, produz sensação de bem-estar, promovendo qualidade de vida. Obrigado, meus amigos.